Oi pessoal, eu sou Ivan Bom e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal é Mano, hoje é o seguinte, hoje <risos> Ela finalmente voltou, mano, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a da Charlotte Porque ela finalmente voltou, mano, pra que não sabe Eu fiz um vídeo, aí, o um último vídeo ele tá aparecendo aqui em cima agora, nesse dado momento Corre lá e vai assistir, mano Ela estava em outra cidade e agora ela voltou E é o seguinte, eu vou filmar vocês a reação dela por ter voltado para casa. E inclusive eu também vou passear um pouco. Vou, vou chamar para o meu amigo, vamos passear um pouco. Somente com ela. E hoje nem o Marley, nem o Boilith, a Laila não vai. Ninguém vai hoje. deixar a foto. Estou aqui. Quero um pouco de saudade. e que... tal. Para isso, se é novo no canal, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, me siga lá no Instagram, que não, é um não esqueça de deixar o like e deixar o vídeo um no vídeo, porque eu acho que o vídeo será muito bom mesmo. E para você que está, ansioso ali, para ela de novo, diz 1, 2, 3 4. é isso aí é só a reação dela dela dela dela dela dela dela dela tá de volta de charlotte é isso pronto eu acho que nós vamos sair daqui agora vamos ela tá tão entusiasmada eu acho que é isso eu like to do já sabe que eu não posso que é, vamos sair agora, vamos, vamos, tá bom, tá bom, Tô. Vamos. nós que vamos e pronto já chegamos em casa do Erson já chegamos eu acho que eu posso pedir ah pronto ele já tá vindo aí ah ele tá vindo mesmo Erson aí posso entrar né ah vamos minha casa tipo se fosse a casa dela a casa não é tua não, pai não é sua não, vamos Ué Ué Olha só qual era essa, hein, Que ela tá tendo Ah, ah, ah Ué Hoje aqui só tem cais Somente um Mesmo, é isso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, mano, o vídeo deu muito top. Enfim, eu vou ter que dizer uma coisinha sempre pra você. Obrigado por ter assistido, até a próxima, valeu!